E hoje o Sábado na Brasa é para os amantes do churrasco. Vamos fazer um review do nosso box de fogo de chão. Bem-vindo ao Sábado na Brasa! Bom, o nosso box de fogo de chão é para aquele amante do churrasco, aquele cara campeiro que gosta de fazer aquele fogo de chão, mas não tem um espaço ou não quer queimar a grama ou quer botar do lado da piscina. Então, para isso, a gente tem o nosso box é o que? São duas. o box dele é dividido em duas, duas partes para facilitar o transporte. Então nós vamos fazer a montagem dele e mostrar para vocês como que é fácil a gente levar o fogo de chão para qualquer lugar. Então, primeira parte aqui, eu já tenho aqui os parafusos, eu vou unir essas duas partes aqui, tá? Ele é bem semelhante à nossa parrilla. Na verdade a base é, é a mesma, nossa parrilla é profissional, porém ele tem aqui essa lateral aqui que é para a gente unir, então vamos botar aqui com um parafuso simples, só vamos unir essas duas partes, Bom, finalizou a montagem da estrutura, a gente fixou os quatro parafusos, tem dois de cada lado e agora a gente vai começar a né? botar as plaquetas refratárias, plaqueta a gente sempre começa a botar pela lateral do equipamento, tá? então vai encaixar eles em toda a lateral. E depois a gente vai começar a botar os centrais aí e deixar ele sempre junto. A função dessa plaqueta aqui, né, como o próprio nome diz o tijolo refratário, ele não vai deixar que o calor passe de forma excessiva para baixo e vai ainda refletir o calor para cima, dando uma maior economia de lenha aí para o teu assado, para o teu fogo de chão. Bora montar isso aí, depois a gente mostra para vocês o resultado no final. Então estamos finalizando aqui, ó, colocar as últimas plaquetas. está tá pronta a nossa base aqui. Vou dela agrupar os tijolos. Finalizou toda a plaqueta. Botamos todas as plaquetas aqui. Agora a gente vai botar o varal, tá? O varal aqui, ele tem duas partes. Essa parte aqui, ó, ela vai ficar para dentro do tijolo refratário. Então bota e aperta botar todas elas, depois a gente adiciona aí nosso varadico de defumação em cima para fazer aquele defumado, fazer aquele abacaxi defumado, fazer aqueles legumes defumados que a patroa gosta. Feito aqui, ó, só vamos pegar aqui, ó. A grade, se tiver em duas pessoas é até mais fácil, mas dá para fazer sozinho também sem problema. Engatou um lado, aqui é só apertar aqui, ó finalizou nosso varalzinho de defumação aí aí dá para fazer aquela brincadeira né botar aquela corrente pendurada largar todo aquele negócio para deixar o assado bonito Bom, para finalizar a gente vai pegar o cara aqui que vai fazer o nosso assado né então o espeto de costelão tá essa aqui é a formatação padrão dele então ele vai botar essa base aqui para dentro também só engatar Espeto giratório tá? pode assar dos dois lados. E se precisar inverter para assar do outro lado da costela, tem também a possibilidade. E por fim, né? Fazer aquela salmoura ou enfim, o que o assador quiser, só tem essa grade de apoio. Ela é mais uma grade de apoio para botar panela, alguma coisa aí, para a gente estar tá mantendo a temperatura. Bom, aqui tá nosso varal então, nosso box de fogo de chão, tá? O que que acompanha nele então? Um espelho de costelão, nosso varal de defumados, não, não acompanha as correntes, tá? Ou os ganchos aí, vai do assador e acompanha essa grade aqui, que é a nossa grade para fazer uma salmoura, enfim, fazer algum brinquedinho ali na grelha, na grelha de parrilla, né? Uh, e o próprio box, tá? Nesse varal ainda, você pode botar. Aí é adicional de é, o adicional do produto, né? Ele cabe quatro espetos de costelão, se tu quiser. A gente ainda tem esse espeto de cordeiro. Vou pegar aqui. Espeto bacana, tá? Espeto de cordeiro nosso, ele tem a regulagem aqui. Da altura conforme o tu quer deixar o cordeiro, então ele regula aqui, né? Tem a outra regulagem que é aqui, pra gente amarrar o bichinho. Tá? Geralmente prende no arrame. E ele tem aqui a ponta dele aqui é arredondada, né? Que a gente vai encaixar aqui, aí tu consegue dar o giro no cordeiro sem precisar tirar ele de sem precisar tirar ele do fogo, tá? E aqui aí é do cada, cada assador, né? Joga lá, utiliza o mesmo braseiro que tá usando para fazer o costelão, tu vai poder girar ele aqui, tá? Forma bacana aí, mas aí é de cada assador, né? Esse é um, uma das possibilidades que a gente tem para estar tá incrementando aí, fazendo uma brincadeira com o fogo de chão. E tem mais um opcional que eu vou apresentar para vocês, que é a possibilidade de nós botar uma grelha de parride aqui. Vou montar isso aí rapidinho para vocês verem como que fica. Para botar a grelha, né a gente tem os um suportes, é bem semelhante. Na verdade é o mesmo da nossa parride é profissional. Então vamos engatar ali. Vou engatar aqui na frente. aqui para regular então a gente tem esse, os manípulos aqui né, que nós vamos prender para regular a altura de grelha aí vai ter a opção grelha uruguaia ou a grelha argentina tá? aqui nós estamos com uma grelha argentina finalizou, regulou vamos largar essa grelha em cima e aqui dá mais uma possibilidade aí de fazer um assado obviamente que aí nesse caso a gente botaria o espelho de costelão é facilmente removido vamos puxar o costelão para cá pra nós não, não misturar as coisas né então aí tem uma brincadeira legal aí ó, uma pro para o cara fazendo aquela brincadeira larga o espelho de costelão aqui faz uma defumação ali tem um lugarzinho para panelinha e se quiser ainda tem o espelho de cordeiro. bom mas não é só isso ainda tem ainda a opção da gente botar a nossa grelha de descanso, a nossa parrilla profissional. Vou mostrar para vocês aqui como que fica. Claro que a configuração vai de cada assador, tá? Nesse caso aqui eu preciso tirar esse espelho de costelão que nessa configuração aí, supostamente eu não estaria fazendo mais um fogo de chão e estaria fazendo mais um estilo parrilla, mais campeira aí com varalzinho de defumação, enfim. Uma brincadeira legal aí. Isso aqui é só para mostrar para vocês todas as possibilidades que a gente tem aí com o nosso box. Box de fogo de chão aí. Com possibilidade de brincar com o parrilha E possibilidade de fazer aquele fogo de chão, fazer aquele cordeiro. Enfim. Essa também é uma configuração bacana. Obviamente não estou usando o espécie de fogo de chão. Não estou usando o de cordeiro. Mas dá para fazer uma base de uma parrilada. Grilha Argentina. Coletor de gordura, no caso de grelha uruguaia, então ela é o ferro redondo, ela né? não vai ter o um coletor. Bom, é isso aí pessoal, esse aqui então é o nosso varal de fogo de chão, com todas as possibilidades que a gente tem aqui, desde grelha, grelha de descanso, uh, a grade aí de apoio para fazer um fogo, uh, espeto de cordeiro, espeto de costelão, enfim. Aí vai de cada assador desenvolver a sua... O seu varal é da configuração que melhor precisa. Inclusive, se quiser adicionar um Firebox, ela é o modelo padrão de nossas parrijas, então dá para adicionar um Firebox aí na lateral, não é aquela. O assador que vai escolher o que fazer. É isso aí, rapaziada. Esse é o nosso box de fogo de chão e esse foi o nosso sábado na brasa. Semana que vem tem mais. Tamo junto!